Nós sempre mencionamos o Deus que tem o poder de fazer, é isso que nós mencionamos, Deus faz, para fazer tem que ser, e para dar tem que ter, o salmo não começa com o versículo 9, o salmo começa com o versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, isso implica em dizer... Que para ver o socorro vai precisar existir o tempo de angústia. O Deus que faz é o Deus que é. Ele não vai deixar de ser porque alguém quebrou. Ele não vai deixar de ser porque alguém está vivenciando uma crise. Ele não vai deixar de, deixar de ser porque alguém está passando por alguma dificuldade. Ele é. O nosso Deus é. Se Ele não me curar, Ele é do mesmo jeito. Deus é agora Ele é o socorro do crente no tempo da sua adversidade, a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, e o choro pode durar uma noite,